Um brasileiro mais? Lewis Hamilton sempre tuvo um grande vínculo com o Brasil e esta semana ganhou o título de cidadão Honorário, mas as coisas nem sempre foram fáceis para o britânico neste país. Olá amigos de Grande Prêmio, eu sou Douglas Rocha e neste novo vídeo falaremos da relação de amor de Lewis Hamilton com Brasil. Mas antes, me gostaria de pedir-lhes que deixem seu like nesse vídeo, subscrevam-se a nosso canal e opinem nos comentários se si Hamilton se mereceu este título de cidadão honorário brasileiro. La relación de Lewis Hamilton con Brasil, todos sabemos, empezó porque su gran ídolo en la Fórmula 1 es Ayrton Senna. Eh, Hamilton siempre lo dejó claro desde sus tiempos de McLaren, eh, equipo por el que Senna ganó sus tres títulos mundiales. Pero, pero la relación de Lewis con Brasil siempre tuvo algunos altibajos y empezó de una manera muy difícil. Em sua primeira temporada em la Fórmula 1, Hamilton chegou ao GP de Brasil, que neste momento era a última carreira do ano, com o trauma de um erro quase que infantil em o de China, que ele impediu de ganhar o título eh, a uma carreira de antelação. Porém, a assim em Interlagos, Hamilton só necessitava subir ao pódio para ser campeão em seu primeiro ano em la Fórmula 1 pero as coisas lhe saíram muito mal, ele eh, teve uma mala largada e depois um problema em lacarra caixa de câmbios, assim que terminou solo sétimo. e o campeão nesse ano foi Kimi Raikkonen. La redenção chegou um ano depois eh, de uma maneira muito emocionante para Hamilton e muito dura para La gente, e para o público eh, de Interlagos, que nesse momento eh, alentava por Felipe Massa. Hamilton necessitava terminar quinto, o GP de Brasil de 2008, e ia sexto na última volta, mas um, uh, uh, uh, uh, adelantou a Tim Glock, e dessa maneira uh, por um ponto foi o campeão, Massa ganhou a carreira, chorou muito o pódio, mas terminou subcampeão. campeão. A primeira vitória de Hamilton em Interlagos chegou só em 2016, neste este momento, lutava por o título com Nico Rosberg e eh, eh, diminuiu a diferença no mundial para o alemão para 12 pontos a falta de uma carreira, o GP de Abu Dhabi. Mas em Abu Dhabi, eh, Rosberg logrou a segunda posição e seu único título em categoria. E dois anos depois, Hamilton voltou a ganhar em Interlagos, em eh, nesse momento já era. Campeão, já era pentacampeão, havia logrado com carreiras também de antelación E sua terceira vitória, e esta mais épica, inovadora, e que remarcou eh, muito também para eh, o público brasileiro, eh, passou em 2021. Hamilton eh, saiu em la carreira sprint. Eh, na última posição e necessitou solo 24 voltas para terminar quinto, mas estava sob sanción e por isso eh, largou em la carreira principal em eh, o décimo posto em solo 19 voltas iba segundo eh, por detrás eh, solo de Max de Max Verstappen seu grande rival por o título nesse ano e depois de um embate muito duro logrou eh, adelantá-lo em la buelta 59 ganhou a carreira e aí depois quando eh, já havia recebido a bandeira quadros agarrou uma bandeira do Brasil e repetiu um resto que era muito marcante de Ayrton Senna de agarrar a bandeira e levar ela até o pódio. Isso eh, eh, fez eh, eh, crescer o vínculo com o Brasil, com a gente de, de, de, de Brasil, e este ano lhe rendeu este homenagem, eh, este título de cidadão honorário de Brasil. Agora, já em 2022, depois de ir a Brasília receber este homenagem, Hamilton luta por sua primeira vitória em Elanjo. Este, es, até agora, é o primeiro ano que Hamilton não tem nenhuma vitória em la temporada. Cresce que vai a, a, a derrubar esta mala racha e ganhar em Interlagos? Opina nos comentários. inscreva a nosso canal e deixar também tu like nesse vídeo.